ao receber essa pergunta, o que o dinheiro representa? Não é o que você quer pensar sobre o dinheiro. Seja sincero. Entenda que a resposta a esta pergunta pode significar a expressão da sua configuração mental no que diz respeito ao dinheiro. E fique em paz sobre isso. Não existe uma resposta certa. Mas ter consciência sobre essa resposta é muito importante para você entender a sua configuração atual. O passo número um para mudar a sua configuração em relação ao dinheiro é ter consciência sobre a sua ideia atual de dinheiro. Assim como, enquanto você está configurado para fazer neste momento. Tihar Eker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, chamou isso de o seu modelo de dinheiro. Este resultado que você está travado em fazer é a expressão do seu modelo de dinheiro, ou seja, o significado que você dá ao dinheiro. Bem, neste momento nós vamos criar uma nova ideia sobre o que é o dinheiro, um novo significado, uma nova representação. E este novo significado facilitará a sua aproximação com o dinheiro.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 é mais fácil ela acessar uma ideia do que, do que ela ter acesso a uma quantia X de dinheiro que ela deseja no formato físico? O que, é que você pensa a respeito? Ora, todo mundo pode ter acesso a uma fonte inesgotável de ideias, não é mesmo? Mas nem todo mundo tem acesso abundante à representação física do dinheiro. De agora em diante, Sempre que você decidir fazer mais dinheiro, ou estiver passando por algum aperto financeiro, você pensará da seguinte forma, dinheiro é uma ideia, ideia é energia. Para mim fazer essa quantidade X de dinheiro, eu estou a uma ideia de distância. Perceba que interessante, este novo significado sobre o dinheiro, Deixe o mesmo mais acessível, não é verdade? Agora você pensará em quanto de dinheiro a mais você deseja fazer, de agora em diante. Você quer dobrar este valor, triplicar o que você quer na real. Lembre-se disso. O seu cérebro precisa ter clareza sobre a quantia exata de dinheiro que você deseja fazer. E essa clareza precisa ser em números exatos, claros. Qual a sensação que vem ao pensar neste valor? Quem sabe você duplicou, triplicou. Qual que é a sensação que vem ao pensar neste valor? E mais uma vez, seja, seja sincero com você. É uma sensação de incapacidade, que é surreal, que você não merece. Te deu uma sensação de medo, de desconforto, enfim. Qual a sensação que veio ao pensar neste valor? Escreva essa sensação e guarde ela por um momento. Essa sensação é importante para os próximos pontos, tá certo? Se você sentiu alguma sensação de incapacidade, se o seu cérebro não consegue conceber a ideia de dobrar ou triplicar o seu faturamento, até o final deste vídeo eu vou te dar uma dica que vale ouro e que fará o seu cérebro trabalhar ao seu favor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 Podemos chamar também de respostas emocionais. Você pode criar novas sugestões ou declarações que vão trabalhar as suas crenças e emoções em relação ao dinheiro. Em relação à prosperidade, ao seu merecimento e à sua capacidade de gerar riquezas. Eu havia dito que eu daria uma sacada muito inteligente dentro deste passo. Caso o seu cérebro não aceite aquela quantia de dinheiro que você escreveu. E a dica é, aumente apenas 20% a mais do que você faz agora, do seu faturamento atual. E comece a trabalhar em cima dessa quantia, para aumentar estes 20%. Você verá que o seu cérebro achará mais aceitável aumentar 20% do que 100% ou 200% a mais do seu faturamento atual. Acredite, se você desbloquear estes 20% a mais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 sobre como mudar as suas crenças utilizando o seu sono ao seu favor. Saiba que é possível mudar a sua configuração mental enquanto você dorme. E eu organizei um método que trabalha na mudança completa da sua configuração mental. Imagina você poder ativar códigos mentais de prosperidade durante o seu sono que vão te deixar mais receptivo a tudo que é próspero, rico, abundante e positivo. E observação, sem fazer esforço, de forma automática, enquanto você dorme. Existe um método para que isso aconteça. E é tão normal quanto dormir. Se isso faz sentido para você, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição para conhecer este método. A quantia de dinheiro que você faz é uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro. É necessário trabalhar com cinco coisas. Merecimento. Autoconfiança a sua linguagem interna ou crenças em relação ao que é prosperidade, você deve eliminar da sua configuração interna a procrastinação excessiva e você deve vigiar os seus julgamentos internos e externos sobre dinheiro e riqueza. No passo número 1, um, foi discutido que o significado que você dá ao dinheiro